Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Tim, Bom dia, Tim, Tim, Tim, do teu pau. Vocês estão bem, meus amores? No vídeo de hoje. Ai, me conta o que, que é, babado. Vamos fazer um tutorial de Halloween. Aproveita esse mês maravilhoso. Que tu ama, né? Eu amo. É Natal, gente. <risos> Aí, eu fiquei pensando, que tutorial diferente que a gente podia fazer pra não fazer o mesmo que todo mundo faz na internet, tá, tá, tá né? Eu pensei numa coisa mais pro ano todo. Uma coisa pra usar direto? Direto. Ah, pra é. não ter que tirar, entendeu? Que Halloween o ano todo. E eu tava olhando aqui na minha casa, a, quando eu mudei pra cá já tinha uns saquinhos de peso de porta, que são esses aqui, ó. Uhum. Tipo... Saquinho, Não, né? Gente, saquinho. Sim, eu e aí nasceu o Nassim, esse guinho de segurar a portinha. Tô Que eu é fofo, Eu ó. achei tão legal. Cara, eu já quero pra mim. Eu, eu achei muito isso. fofo. E realmente, assim, tipo, ele é um Halloween, mas, cara, pra quem curte, é o ano todo, né? Fala que é meio que um Batman um morcego, são então, várias a, coisas, né? A real é que hoje, mais cedo, eu fui fazer uma pesquisa pra ver qual era o modelinho de morcego ah, que eu ah. ia querer fazer, né? E aí, eu fui olhando na internet, lá tem milhares. Porém, como vocês vão ver aqui na foto que o editor por agora, todos... Os, os morcegos que existem, silhuetas de morcego o Batman já fez, meu amor. Porque se for no caso do Batman, Todo é ano, o morcego, né? Todo <risos> ano muda o morcego do Batman. E aí, já foi tantos Batman, que agora já não tem mais morcego que não é mais o Batman. Então, é isso, gente, Escolhe uns aí, ó, desses do Batman aí. Se, aí, não, se, joga. Mais, se não der certo, põe na roupa e vai. É. Mas fica um pouquinho pesado, né? <risos> eu quis fazer assim, Clean. Basicão. Sei nada. É neutro, tá. moderno, descolado. Pra caminhar com a casa, of desgraça. Vamos lá? Vamos começar? Bora. Fica sem cadê Primeira parte. Primeiro de tudo. Material, né? Material. Molde, né? Do morcelinho que vocês quiserem na internet aí. Eu vou deixar esse aqui aí pra vocês. Que já tá. é o que eu peguei, mas. O que vocês Quanto menos bico, melhor e mais fácil, uhum. tá? Usando uma sarja preta, basicona. bem basicona, tem, vende em todo lugar, gente. E aí a gente já cortou mais ou menos do tamanho do morceguito aqui, uhum. mas enfim, tá apertado, né, gente? Uhum. Não tem segredo. Tá? E aí vamos precisar de um gizinho pra riscar, né, no tecido. Esse aqui é o meu modernel, mas é giz de tecido. Pode ser até sabonete, gente. A gente pega a sabonete quando tá pra acabar, que tá fininho. Uhum. Né? E, e tá ó... Ali. Uhum. E... Alfinete, pra gente prender, né, as bobadinhas. O que mais? Linha. Aqui, a gente tem que usar uma linha preta, que é da cor do tecido. Uhum. Mas eu vou costurar pra vocês com a linha branca, que é mais fácil de olhar no vídeo aí, tá? E uhum. precisa de ter o um recheinho de dentro do coisa que eu tô fazendo esses mesmos aqui, ó. Eu abri pra ver, é um saquinho de areia normal, gente, que uhum. faz uma bagunça desgraçada. Sim, gente, cuidado. Ó, ó, pegar aqui já tá caindo não menos importante, um saquinho, porque não dá pra colocar direto dentro do tecido. Vai começar a vazar tudo, gente. Tem que colocar Só um uma saquinho. Uma boa pergunta, porque eu fiquei na dúvida, inclusive, falei pra Enza. Tipo assim, se costurar bem costurado, não segura a né? areia? Não segura. Se você não quiser colocar o saquinho, aí você compra aquelas pedrinhas de aquário. Né? Dá uma lavadinha na pedra. Ah, né? Pode pegar é a gente... ideia da pedrinho também, né? É bom, é mas fa facilita se você comprar antes, que não foi nossa <risos> <risos> E é isso, gente. Bora começar! Bora lá! Vai! Primeira coisa, a gente vai marcar o molde no tecido. Como faremos isso? A gente vai colocar aqui… Vamos uhum. pegar o alfinete e alfinetar é, aqui no tecido, assim. <risos> só que como a gente tá no YouTube aqui é Ana Maria Braga meu amor, eu já tenho um pronto para mostrar pra <risos> Cortado já, Já feito. cortado, e passado, e riscado. Aqui, ó, como tá bem clarinho, gente, mas dá para ver, ó, tem o um risquinho aqui, uhum. ó. Todo risquinho que a gente vai passar a costura. Mas uma coisa… Uh, só faço com máquina? Não, você pode fazer, fazer também a, mão, a mão, tá, tá, tá. Porque todo mundo tem, tem máquina, uma máquina, não, né, exatamente. Mas como vocês podem ver aí, enquanto tá acontecendo… Quando a gente tá falando, estão costurando, não sei se vocês Mas, sabem. É, não, sim. Tá, tá tô, aqui, tô, ó, nossa tô, cara eu... não tá aparecendo, tá? Ah, só é? a voz. <risos> Estão costurando aqui, ó, tem alguém costurando. <risos> quem será? De quem será que é essa mão, gente? Que tá costurando enquanto a gente tá rolando. Então, aqui a gente… né, casa de figurinista. Tem máquina de costura, tem tudo isso. Mas se você não tiver, né… Mãozão, galera. Mãozão. Pontinho, pontinho, pontinho. Sendo que no final… Ah. Pra fechar, vai precisar fazer a mão. Alguns pontos, claro. É, Mas é bom saber, porque, tipo, realmente, nem todo mundo… tipo Eu não tenho uma máquina em casa. É. Se eu for fazer os meus, eu não tenho que costurar, ou vir aqui Enza. Isso. Então, é bom saber que pode também ser feito à mão. Com certeza. Então, e aí, ele vai ficar assim… Eu coloquei… Tem gente que gosta de fazer esse recorte aqui, igual tá aqui, uhum. e eu não gosto. Como assim? Eu gosto de pegar o tecido, riscar, igual aqui, ah, ó. que eu vi mas, fazendo. Aqui já tá riscado. Uhum. E aí, como é uma peça pequena, uhum. eu vou batendo já a costura direto, sem cortar, em volta. Uhum. E aí eu corto depois que eu bati a costura. Uhum. Uhum. Porque aí o tecido já tá fixo e aí é mais seguro na hora de cortar, ele não vai andar e tal, tá, tá, tá. E aí depois eu faço uma segunda costura em zigue-zague na bordinha pra dar o acabamento. E segurar direito, não tem problema nenhum de abrir. Não. não esquecendo que onde você começou, você tem que deixar uns centímetros para baixo, porque aí vai ser a abertura, que é onde você vai enfiar a areia ou as pedrinhas, no caso. Tem inclusive isso no vídeo, porque é importantíssimo. Se tu fecha toda a costura, tu não consegue colocar o. Tem como o... virar o bicho. Aí, <risos> infelizmente é. acabou, tá é. acabado, né? E aí, volto para nossa cara aqui, gente. Leve. <risos> Depois que você costurou, você vai ter uma peça parecida com esta. Ai, bonitinho. Aí, Opa, né? Aí é. ele já tá virado, né? É. Já costurou e já virou. O de passagem é um pouco trabalhoso para hora de virar. É, essas é? pontinhas, as todas as pontinhas... Uma... Mostra aí como que a gente foi fazendo. Você vai vai virando, você e, ó, a... colocando a ponta da mesura, em cada pontinha, ó. E aí vai aí tudo, eles e eles vai empuxando, que aí eles vão saindo, tchau. Pra e depois que você já costurou, deixou a aberturinha aí do lado, né? Ó. Que é a que a gente falou, que é onde vai entrar todas as coisas. Que tá no vídeo também, no caso. Agora né? vamos meter esse vídeo aí. Ah tá, então é. vai. Bete o vídeo aí! Aí a gente tá colocando o um saquinho de areia, ó. Vamos falando o que tá acontecendo. Pô, areia de sabão da areia no saquinho, no saquinho. Que a gente comprou na da de outra chivasse. Adoro. Aí tá enchendo, enchendo podem ver. A toda a costura do preenchida enchendo e tal. Não, calma. Aí Olá. tá enchendo o saquinho ainda, viu? Tá calma, enchendo o é saquinho. Já... Aí fecha o saquinho. Uhum. <risos> fecha o saquinho bonitinho, pá, e começa a entochar dentro do bichinho. <risos> tá colocando pelo esse buraquinho aqui, ó, que eu tô um mostrando aqui bom. e tal. E aí, começa a enfiar o saquinho aí dentro com areia e tudo mais. E é... aquele enroladinho, ele vai... Depois tu vai, tipo, abrindo ele, assim, isso. batidinhas né? E leves. aí, você primeiro deixa a areia toda pra cima, enfia uma quantidade de saquinho Exatamente. pra dentro. E depois vai descendo a areia pra dentro ah, e passa o resto do saquinho. Isso. Que vai ficar mais ou menos assim agora, uhum. ó, como tá mostrando o vídeo aí. Tá uhum. assim, ó, só finalzinho saindo, pôs pra dentro. Já fechou. Aí agora tá na hora de dar o um pontinho à mão. O tá tal um pontinho à mão. Porque se você não tem máquina de costura, você já fez isso antes, <risos> agora há pouco. E vai ter que fechar agora. Só continuar, querido. Isso, aí a gente já tá usando a linha preta, como vocês podem ah, ver. Tá. Já estamos fechando com pontinho você de mão viu? o mais simples possível. É esse pontinho que a gente tá fazendo. Uhum. É. Ficou muito fofo, galera! Vamos colocar o Glamour Vídeo aí, como que fica na partinha ai ah, um é verdade, aí, gente um, fez. Um um lá. aí, ó. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Não se de se inscrever no canal. Se inscreve aí, se inscreve nesse carai, Não, mano. Demorou pra você estar tá aqui com a gente já, meu bem. Todo é. domingo tem vídeo, gente. <risos> só, todo <risos> domingo tem vídeo. Não esquece de dar nosso um soquinho do like. Tá bom, soquinho da Lenza. <risos> Dá o um soquinho do like aí, porque o YouTube aí fica sabendo que você gosta da gente. Aí ele fica recomendando. leva até a gente! E é isso, as redes sociais do canal, né? Exatamente, Facebook, Instagram, As Ursa, canal As Ursa. Canal As Ursa, sem S no final, você sabe, né, gente? As S é igual na Zona Leste, lá, <risos> As Ursa. <risos> E elas, as nossas redes pessoais, a gente adora um biscoitinho. Enzo Cunha. O Tavio Amandiel. E é isso, olha lá, pra ver a gente fazendo uma palhaçada na nossa vida real. As doidas, as é. doidonas. é isso? Beijo, beijo.